Acho que se você entrou nesse vídeo provavelmente está curioso sobre do que se trata ele não é mesmo. Pois bem, eu irei explicar tudo o que está acontecendo. Todos sabem que o YouTube é uma plataforma muito difícil de crescer e que para realizar tal é necessário dedicar-se ao máximo para atingir resultados satisfatórios. Isso pode levar semanas, meses ou até anos, como é o meu caso. Porém durante essa jornada de fazer conteúdos que chame a atenção de espectadores podem acontecer diversos imprevistos e é sobre isso que quero falar nesse vídeo. Imagine que você decide fazer um vídeo, você se prepara, cria um roteiro, se esforça para fazer uma edição bacana, e depois de tudo isso você publica o vídeo, e ele bomba. Você fica muito feliz por seu trabalho ter dado certo. O vídeo passa anos ganhando visualizações e consequentemente gerando engajamento para seu canal, passa-se o tempo, anos, e você simplesmente se depara com isso. Uma mensagem dizendo que seu vídeo foi removido por descumprir as regras da plataforma, sem mais nem menos. Todo o seu esforço jogado fora, todo o tempo que você esperou para o vídeo ganhar visibilidade simplesmente jogados no lixo, prejudicando assim o seu canal. Já que o vídeo possuía muitas visualizações e com a remoção dele suas visualizações caem significativamente assim atrapalhando a divulgação e engajamento do mesmo. Enquanto diversos youtubers fazem conteúdos absurdos e que com certeza infringem as regras, o YouTube não faz nada. Porém quando é um canal pequeno como o meu ele simplesmente faz de tudo para destruir o canal. E por se tratar de um canal pequeno, muito provavelmente meu vídeo nunca voltará ao ar. Já que meu canal é insignificante para o YouTube. Sinceramente, isso me desanimou muito, não tenho mais vontade de postar nada no YouTube mais. Eu quase não postava e agora é que não dá mais vontade mesmo, acho que irei desistir do YouTube. Bom, de qualquer forma fica o meu desabafo, agradeço a todos pelos comentários e likes que vocês deixam nos vídeos, muitas vezes esses comentários me incentivam a continuar. Obrigado! Antes de terminar o vídeo eu gostaria de falar algo mais. Bom acredito que todos saibam que eu não recebo nada do YouTube, tanto que meu canal nem monetizado é. Eu irei deixar na descrição desse vídeo minha chave Pix para doações, lógico, essas doações são totalmente opcionais, e por se tratar de doações você pode doar qualquer valor, desde já agradeço a todos, por hoje é só pessoal, até um outro dia.